É, rapaziada, é complicado. O vídeo de hoje é um exposit, porém, um exposit que mostra aí uma triste realidade, uma realidade revoltante de nossa comunidade, ao ponto do cara chitar na cara dura com uma faca extremamente cara no inventário, porque... Ele tem certeza que não será banido E a maneira que eu descobri essa conta De um brasileiro cheio de skins A Cas, a WP's, uma luva extremamente cara Ele estava com uma Butterfly na ocasião E acabou de trocar para uma Bayoneta Marble Fade Enfim, a maneira que eu descobri essa conta E que seu dono estava usando o hack Foi a mais inimaginável possível Mesmo assim, o cara tá aqui Puxando partida comigo Tá explicado como pegou global em Balenciaga Aí é osso, mano Cheio das skins ainda, ó Tem até Butterfly, aí não Ah, ele tá de uau, mano Esse cara também Caraca, esse cara tá de uau, na né, mano Nossa E antes de contar toda essa história Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal Meu sonho é ter um milhão de inscritos Falta muito pouco Então clique no botão de se inscrever Faça parte da matilha Tamo junto Amo vocês Meu Deus, eu ganhei o sorteio do um cachorro, velho A minha proposta de troca Uma faquinha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 tem um inventário mais caro do Brasil, a vale. <Síntica> vídeo aqui no canal cachorro 337 hoje eu vou contar para vocês uma das experiências mais bizarras que eu tive no CSGO e eu só descobri tudo isso porque eu estava disfarçado ninguém sabia que era eu naquela conta e por isso não tiveram medo de esconder aquilo que para eles deveria ser um segredo alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal jogando em uma conta com o trust factor mais baixo do Brasil quem me emprestou essa conta foi o Valamods, um cheater conhecido da comunidade, porém não é fácil encontrar partida utilizando uma conta com o trust factor baixo então eu tive a brilhante ideia de começar a chamar para a sala Aqueles que o Valamods tinha adicionado como amigo na conta E aí eu chamei esse Balenciaga Global Que chamou o Cúlia, que chamou o Screen, que chamou o Tom E logo de cara eu fiquei incrédulo com essa atitude do Balenciaga Um Global que estava jogando em uma lobby Onde ele sabia que tinham cheatados Mais de um, porque eu disse que eu tava, né? E teoricamente eu era o Valamods E mesmo assim ele aceitou ficar na lobby Mesmo assim ele aceitou puxar a partida com essa galera Ó, oh, galera, o... <risos> o cara aqui, o Balenciaga Ele perguntou se estava legítimo, eu falei que não só não estava rei, ou seja, só não ia girar, resumindo Mesmo assim, o cara tá aqui puxando partida comigo Tá explicado como pegou o global, hein, Balenciaga Aí é osso, mano Cheio das skins ainda, ó Tem até butterfly, aí não Entendemos esse seu global, pai Como vocês viram, eu notei que ele era cheio de skins E na minha cabeça, eu criei a teoria que ah, esse cara provavelmente é muito ruim O Paul Global jogando com cheaters na lobby E aí os caras carregaram ele até o Global Por ele não chitar, ele não tomou ban E ninguém toma ban por jogar com um amigo hacker As pessoas tomam ban por utilizar o hack, por utilizar o cheat Fiz essa teoria E depois eu descobri que eu tava errado Não porque ele joga bem, ele realmente é bem ruim Mas sim porque não é apenas os amigos dele que usam cheat Achamos uma Dust, rapaziada, não quero nem ver Onde isso vai dar? O problema é que eu não vou poder falar, tá ligado? Eu já vou até tirar a Bind aqui do Caps. Beleza. Agora eu não falo, vamos jogar, rapaziada. Rapaziada, sem brincadeira, total aí de mais ou menos uma hora pra achar a partida. Uma hora. o Valo convocou todos os cinco Thunder Caps, Os caras acham que eu sou o Vala Vamos jogar Legit o tanto que for possível, tá ligado? Vamos jogar legítimo o tempo que for possível. E Mano, vergonhoso Balenciaga. De verdade. Butterfly, cheio das skins. Jogando em lobby de cheatado. Por isso que tá global. Joga com cheatado, mas não chita. Upa e não toma ban. Vamos fazer aqui uma B com Smoke Flash. B com Smoke Flash. Vamos na B com Smoke Flash do... do, do... Vamos ruxar aqui escuro baixo. Cadê o Dark? Cadê o Dark? E tá aí já. Já tomei do... Mexican. é você? E o outro lá e ficar, mano, o cara tem até luvinha, cara. Luvinha e, mano, jogando com. Eita, pô. eita Olha o outro aqui também cheio das skins. E tudo jogando em lobby titado, mano. Caraca. Meu pai, mano. Do outro time tem cheater. Aqui tem cheater. Outro caiu aqui já. Complicado, complicado. Nossa. Vou deixar a conta de todo mundo aí pra vocês anunciarem, rapaziada. Puta. Boa. Ó oculha. Ó oculha. Pegou o Rex, pegou o Rex. Me vinga. Elano, Elano. Eita culha. Deixa eu ver, okay. deixa eu ver a telinha dele. Ah, né, que você não lembra de mim, né? Que deixa eu ser. Que eu não lembro já. Ah, você me desculpa. Você me desculpa. Nice, nice, nice. É vergonhoso você ser legítimo e jogar com cheatado um sabendo que os caras estão cheatados só para parte patente mano. O cara, 5 é. horas de CSGO, mano. Isso aí é louco. Pô. Aí é osso. Eu vou tentar morrer rápido esse round para ter lá o verde. Ele deu 3 que é outro no último round já. Ele vai ficar mais forte, sacou? Ele vai querer hardar para poder achar que é só um aqui. Aí a gente deixa ele na brincadeira. Também vai tomar banho. Mano, eu tô pra ripar aqui, fica tranquilo. Eu tô pra ripar aqui, ou seja, ele tá cagando pra culpa é, tá dele, certo. mano. A Todd é melhor que Nescau. Passar aqui oh, de oh, leves. Ô, oh, oh, Neck, a Todd não é melhor que Nescau, Ei, Neck, é, Todd não é melhor que Nescau? Fala aí. Entendeu? Vou passar vou passar, pode passar, passe quieto, passe quieto. papai. Deixa eu ter lá o Cúlia. O cara só me acerta, mano. 2x2. <tos> 2x1. Sabe que tá varando, né? Nossa, é uau, é uau. <risos> é muito uau, mano. <risos> Ele tirou a o cara apareceu e voltou mirando já onde o cara tava, tá ligado? Não voltou mirando no pixel certo. Eu nem vou mandar a conta desse cara, rapaziada, porque é conta comprada, conta russa, mesmo disse, e assim, ele vai tomar ban. Ele não vai não! Agora, esses que estão jogando com, sabendo que os caras estão chutado, eu vou deixar aí embaixo a conta deles pra vocês anunciarem. Pra mim merece ban também. Vou jogar junto dos caras, eu não vou ficar isolado não. Ó o Kulia, com a bomba. Vamos, Culha. Agora vocês estão lascados. O homem está aqui. O Balenciaga voltou. O Balenciaga voltou. Vou pular aqui para pegar umas skills na base. Óbvio. Você é homem? Parada? Mas o Kulia, o Kulia faz tudo sozinho, não tem nem graça Chato pra caralho Pô, como uma conta desse Balenciaga, mano, dura tanto, velho Sem caô Será que é uma conta com trade lock, assim, que ele já comprou com essas skins? Não sei mano, Pior que não, ó, a conta dele, mano, funciona Dá pra fazer trade tudo Caraca Porque às vezes pode ser uma conta que tomou trade lock Então ele já não tá nem aí, né, não vale nada mesmo Ih, rapaz, aí é foda Marotado, Yuri Mas o Kulia ganhou round pra nós 2x4 Meu Deus, gente. Ah, não, a smoke, quer ver? Olha o smoke dele. Kulinec. Os dois estão bonadão. Agora é só o culha. Gravado no pixel. <risos> mano, NFC, mano. Inacreditável. É, é magnético, se amarrou, né? É magnético, se amarrou. Ó, ó, ó, ó, cravou. Vocês viram que deu uma travadinha ali na parede? Ó, fingindo que, mano. Toma! Tá, mano, do... E os caras ali do outro lado já perceberam E o Balenciaga aqui defendendo o, cara... o Balenciaga que é o global com skins Sabendo que o cara tá chitado ainda, mano, defende Por isso que eu falo, quando eu choro no MM Não é à toa É esse tipo de gente que eu tô pegando, mano É esse tipo de gente que eu tô pegando, não é à toa Flashback. Ó, uma flash fake aqui de feio que não tem nada. Sim, eu sabendo. Ei, véio, quer que é que o magnetizeiro? tá legítimo. Que porra é essa, véio? É que não quer ripar. <risos> Vamos ver, vem, vem, vem, vem, vem, Ó, que que fofinho! Cadê o outro? Foi no round set que eu descobri que o Balenciaga tinha algo de diferente. Pior, rapaziada, que eu acho que os caras lá estão limpos. Eu vou esperar mais um pouco, porque às vezes eles começam a girar ali com vários aquela... raiva dos caras aqui enfim. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vendo que eles não estão cheatados, eu vou começar a trollar aqui, porque, mano, é sacanagem demais. É muita sacanagem, tá ligado? Muita, muita, muita, muita, muita sacanagem. Mas parece que cheatou ali não o Ewey. Vamos ver aqui o Cooler. Será que o nec também tá chitado, mano? Vou ficar na tela dele. Pô, mano, eu ia ficar realizado eu se esses caras tomassem é mano. De verdade. Vamos lotar de denúncia, rapaziada. Ah, ele tá de uau, wow, mano. Esse cara também? Caraca, esse cara tá de uau wow, né, mano? Nossa Ele usa o wall na cara dura, papai Que que é isso, mano? Ele tá cheatado também, não é possível Wall na cara dura, mano Caraca, a vontade de que dá de... Mano, matar ele aqui agora Meu Deus, rapaziada Inacreditável, mano Pô, aí, mano, aí é foda, velho. Aí, ó, tá a telinha dele, ó Os caras lá já largaram de mão, os caras lá estão girando na base. Mas de verdade, postura correta. Pra quem perder tempo jogando contra uns caras desse, não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. É revoltante, é revoltante. Já era ruim quando eu percebi que era só um suposto global, cheio de skins, aceitando jogar em lobby titados. Agora que eu percebi que ele Ô, Bruno, tá também tá de alvo. putz, aí é, é osso, velho. Vontade que dá, ó, é essa. Mas não pode, não pode. Não dá não, cara, Esse moleque tá titado, tá falando. E você não tá não, né? Eu tentei, moço, eu tentei. Foi tentar ser brasileiro. É o One Hit. Eu usei é a explosão da granada, pra poder passar sem inimigo. Ui, você é bom, hein, cara? Joga muito. Que beleza! QI altíssimo Olha o outro, que horrível É o um Magnetic isso aí? É Tu viu ele é Edburano lá, lá pro final, não viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Tu viu ele é Edburano lá pra todo, né? Vi, vi, vi, vi Você é acertou a bala nele ou não? É Isso aqui também O que que é um hack Magnetic? Dentro do escuro, os cara passaram reto Mano, perde até a graça jogar aqui, de verdade. Não tem muita graça, é chato, é zoado. Olha isso, qual que é a graça da partida? O cara 20/2. Os caras lá já abandonaram. É foda, mano, é foda lá da mãe, por que tanta violência, faca que me mordeu? O outro ali, o Balenciaga, tem skin global, mas não tem um mic decente. Tá gastando tudo com cheat, ou pagando pros cheaters carregarem ele. Eu sou pobre, já sou feliz, Terá se eu fosse rico, já tava morto, já... <risos> E de verdade, fico com dó desses caras. Sem caô. Já a partida de boa, enfim. Maluquice, né, mano? Deu só tomando bala. Bala, bala, bala. Olha o Culha. Nossa, ainda é horrível, mano. Primeiro tiro, legit. Mostrou a real habilidade dele. Segundo tiro, ativado. É, mano. Horrível, horrível. Vontade de jogar isso daqui é zero. Ai, ai, ai, ai, ai. Ainda bem que acabou logo. O Vala, já tem tudo isso aí, mano. Vambora. Eu fiquei tão revoltado com isso, rapaziada. Do cara pô, ter a cara de pau de ser carregado pro Global com o um amigo cheater carregando. Que na própria conta do Vala eu chamei ele, tá ligado? Pra cobrar dele ali uma posição e... enfim. Resumindo, ele disse que não é cheater e justifica dizendo que é level 10 na Faceit. Mas quem entende, sabe que o anti-cheat da Faceit não é o mesmo da Gamers Club. Na Faceit é até um pouco mais fácil de você chitar. Porém, quando algum hack ali é detectado Ele é completamente banido da plataforma E aquele mesmo cheat dificilmente voltará a funcionar lá E muitos cheaters que passam na Faceit Não passam na Gamers Club Não é à toa que o Balenciaga na Gamers Club É level 4 Mas foi aí que eu decidi perguntar pro Valamods. Valamods conhece o cara E eu fui perguntar Valamods, esse cara usa um alzinho de leve, né? E o Valamods me respondeu ele usa a Inúria Ainda confirmou que o cara tem 8k de inventário Falou que usa numa config bem fraca, mas usa O Balenciaga provavelmente descobriu Que era eu ali, né, junto com ele E ele tentou trocar o ID da conta Porque tá com medo, mas eu não sou besta nem nada Salvei o link permanente, tá ligado? Então essa é a conta dele e eu descobri eu Já tinha dito, né, que ele trocou a Butterfly dele Nessa baioneta Marbury desbotado Ele tem m 41 s print Printstream AK-47 Azimov, A luvinha dele aqui, ó, o Confirmed E pra quem não sabe, Inúria é um cheat muito popular, principalmente pra quem faz legit hacking, pra quem cheata, mas quer passar como um player legit, um player limpo. É um cheat pago, obviamente, mas quem paga 8 mil reais em skins, mensalidadezinha pra um hack desse, não é problema nenhum. E de verdade, rapaziada, vocês viram pela movimentação dele, pelo posicionamento de mira, que ele é horrível, que ele joga assim muito mal. Nunca um global, muito menos um level 10 face jogaria daquela maneira. Bem, o link da skin dele tá aí para denunciarmos, é provável que não tome ban. Eu sei, mas eu faria aqui a denúncia já e já aproveito aqui para ensinar vocês como fazer a denúncia. Enfim, vem aqui ó, denunciar, uso de trapaças em jogos, enviar essa conta para análise, você seleciona aqui o CSGO e aqui você resume. O player em questão utiliza o hack da maneira disfarçada para passar despercebido. Além disso. Joga frequentemente em lobbies com amigos que também utilizam hack, porém de maneira explícita. E envia denúncia, vamos lutar de denúncia. Repito, é provável que ele não tome ban, mas se tomar é uma baita conquista aí pra nós. Como esse cara comentou aqui, realmente é incrível como essa conta tá durando. Ele tem muita confiança, rapaziada. Não é à toa que ele deixa em sua conta todas essas skins que ele sabe que não vai tomar ban ou sabe que é... Pouco provável que ele será banido Mas, inegavelmente, se provou Que é o tipo de cheater mais vergonhoso O cara que gira, o cara que entra No comp girando, é muito mais digno que esse Porque ele tá assumindo o que tá fazendo Ele sabe que vai tomar ban Esse daqui, além de esconder, ainda quer Parecer bom para os outros, mas ele é horrível Ele joga literalmente como Ouro 2 E nada contra quem é Ouro 2 Eu sei que ele é um, mas o problema é que ele chita, chita para fingir ser bom, enfim Vamos denunciar o perfil do cara, vamos se inscrever no canal Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos Novos, se você curte um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito para você. Tamo junto, valeu, eu rimo, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal cachorro 1337. Falou!